Meu nome é João Caetano e quero lhe convidar para algo especial. Como lidar com as emoções da alma? A alma é o que nós sentimos, as emoções. Ela é o que nós queremos, os desejos. E a alma também é o que nós pensamos. Terapia das emoções da alma. Será algo muito importante que vai acontecer com você em nossos encontros. Esteja preparado, esteja preparada para receber algo grande. Vai mudar tudo na sua vida para melhor. Terapia das emoções da alma.